você quer um bolo super delicioso para acompanhar aquele café da tarde vem comigo que a gente vai fazer um bolo de laranja delicioso e ainda mais é sem açúcar. Primeiro a gente vai começar com 5 scoops de Carbolift que ele é o substituto do açúcar e com baixo índice glicêmico. A gente vai colocar duas colheres de óleo de coco. Agora a gente vai bater tudo para incorporar bem bonitinho. Bem bonitinho, posso falar? Depois a gente vai acrescentar dois ovos. Agora a gente vai adicionar as farinhas. Aqui eu fiz um mix de farinhas de arroz, de aveia e de amêndoa. Cada uma delas tem meia xícara. Eu fiz esse mix para deixar um gosto mais suave e não acentuar o um gosto de nenhuma delas. Eu vou adicionar as farinhas e o suco de laranja alternadamente. Agora que a gente já incorporou esses ingredientes, a gente vai adicionar uma colherzinha de extrato de baunilha. Eu vou colocar uma colherzinha de fermento de bolo. Agora eu vou dar uma leve misturadinha. Como forma untada de óleo de coco, a gente vai colocar metade dessa mistura. Agora tu me pergunta por que, que a gente guardou a metade na massa? Vai vir uma dica: uma colher de chocoqui. Nessa mistura, a gente vai fazer um bolo mesclado. Vem comigo, preciso de uma colher. Para fazer o efeito de mesclado, a gente passa a colher de um lado para o outro, misturando a parte branca com a parte escura. Depois disso, a gente só vai levar ao forno pré-aquecido a 180 graus por 30 minutos. Hum. Ele fica tão fofinho. Agora eu não vou conseguir pular mais nada. Se você gostou dessa receita, deixa um comentário, se inscreve no canal e até a próxima!